Eu parou, parou de, tá todas, viu? parou de esportar, parou de esportar, não esporta, é só avisar onde o cara assim. ESSA PORRA! Caralho ah, alguém que é, que é? Quer o desativador? Ah. Pegou tudo ali. Alguém quer o desativador? O Saulo bota. Eu, eu, eu quero. Onde é que você tá? onde é que você tá? Aqui. E as ah, câmeras ah, destruíram? O desativador foi protegido novamente. Destruiu, destruiu. Ó, oh, já vou logo abrir aqui ó, com o termite, ó. Vai, vai, termite aí, termite aí, eu tô de escudão. Aí, ó, tô de escudão aí, meu irmão, aí, ó. Aí, ó. Cadê os filha da puta? Tá. Ô, Alisson, aí, ó então vou com você aí pra... a gente desarmar, vai, te dou cobertura e não sei. Ó, oh, é. termite ali também, é. velho. Deixa eu só jogar... aonde? Ali. Ali, ó, aquela bomba ali, tô... não tá ninguém, ó. tô com ó, medo véio. de entrar aí e ter cara. Pera. Entra aí, Não, ó. pera, deixa que eu jogo um drone, pera, Crazy. Não tem ninguém, não tem ninguém, tá de boa, tá de boa. Tem cara aqui, ó. Acho. Ó. Entra na salinha ali com o carrinho. Aí, ó. Eu acho que tem cara aqui. Eu vi mesmo passando pela parede, parece. Sai, sai, Buraquinho aqui, ó. Aqui tá tudo esburacado ali a parede, ó. Nossa, Tem cara lá no fundo da sala. Peguei, Boa. peguei a da... dupla na escada. Olha gente... gente... então, Caralho, não consegui, ah, não mal, mano. Caralho, a é bem quente, de em mim, né, filho Pô, da... oh, foi Nossa. mal, cara. Na... Ah, foi morri. Mal, cara. Puta, na cabeça. Tem que mano. ter sempre, né, Tomás. Cadê? Onde que tava esse pulso que eu não entendi onde ele tava? Na escada, tem ah, pulso tô... na ah, escada. Vai, Agora, Sai daí, sobe a escada e fica na bancadinha. So só protege, sobe tudo isso. isso. Boa, Alisson, sobe tudo isso. Boa. Vira. Aí, fica aí. Não, não. Vai lá, mata pro fundão, ó. Vai, vai. Direito. Olha vai, ali, Alisson. Tô observando, tô oh, observando. Ô, oh, oh, Alisson, a sua direita. Aí, vou, aí atrás, cuidado atrás, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, lá, lá. Ali, ali, embaixo de você, embaixo de você. Morre, filha Boa. da puta. O outro é, é um... o bandite, tá? deixa eu ver. O bandite tá lá na. na... Ele tava aí com você, ele tá aí com você, ele tá aí com você, o bandite. Ah, não vai dar tempo. Vai, vai, vai, vai, vai invade, invade, invade, invade, invade. Tá bom, tá bom. Tá bom, já era. Ê, Vencemos? Nossa, que, que... Olha lá que é otário, velho, o cara. <risos> o cara é muito otário, mano, que idiota. Aí babaca, mano. Então, ah. né? É, olha lá. <risos> aí, aí babaca, aí, o Otário, aí. Aí. <risos> bom, vamos lá. Agora, deixa eu meter a, vou sair, vou meter a Frost, the Frost. O oh, Frost. Eu tenho um lugar ótimo para você botar, não sei, vem cá. Bora, cadê? Quem que o fui? Paulo? Pega o velho, tô sendo avistado. Ele segue. Aqui ó. Aí Smoke aí Será? Aí ó. aí Bota aqui. O cara vai tentar pular e vai pegar a armadilha, entendeu? Certo, a resposta. Tem que levantar aqui também. Não, não. Vou, vou ver agora outro. outra. É, acho que aqui pode ser uma pô, boa não, viu. não, nem o próprio Hulk tinha pegado uma Marmita, velho. Sério isso? Vai ficar todo mundo na bomba, na bomba A? É. Eu vou, eu vou subir, então. Tá? É melhor subir pra descer, hein, galera. A verdade é essa, é melhor subir que pelo, pelo alçapão a gente desce. Tá, tá. tá agora não Só vai Eu tá, tô tá, entrando, tá Alisson, né, tá entrando, não Alisson. Não tô tá, agora eu tudo se não quiser, né? Veda aqui, ó. Ninguém, ninguém vedou nada. Vamos vedar os bagulhos aí, ó. Fecha a porta aí que eu vocês abriram. Puta, não peguei a marmita, velho. Não peguei a marmitona, hein. Esqueci. Ó aberto aqui, caralho. Quem foi o que é último? Cara, aqui? eu e o Gustavo tomamos muito no cu agora, mano. Ai, que delícia. Oh. Opa, LED, LED, LED. Monte, monte. Opa! escada, na escada, desculpa na escada, tudo desse na escada. Mãe, tô muito ocupado. Tudo desse na escada. Tô ocupado. Onde? Não, não, nada Aqui é o pão de queijo que destruiu Mas é o pão de queijo Posso de ver alguém na escada? Me avisa, cara Salta. Matei Você uma anta aqui Matei uma anta, velho Ó oh, Tem gente aqui no corredor aqui principal nosso aqui. Cuidado aí, Sassal, Tá aí ah, na, na escada embaixo, velho Na escada Bota o dinheirinho, bota o dinheirinho Ah, fodeu Ó, oh, alguém Toma vai aí. lá embaixo, alguém vai lá embaixo Vamos botar o desativador lá, véi Vamos botar o desativador lá? Pula lá, pula lá, Eu é tô, lá tô lá pra... embaixo Tô aqui em cima É um recruta, velho. Um recruta! Ah, tinha uma C4 perfeita aí, velho. Né? Olhem as câmeras. Olhem câmeras, Olha. olhem câmeras. Barulho aqui, hein? Tão olhando câmera, galera? Ele, eu não ele não tá perto da A, ele não tá perto da Acho que ele tá indo pra B, onde o, o Alisson tá. Tá, qualquer coisa eu desço lá. Tá aqui ele, ó. Tá aí? Matei. Caralho, não matei. Então, Mentira. Por um tá. que você que para não acredito que eu não matei? Ele tá bem na, no canto direito, vai Frost, desce. Na, com na tudo. B. Vai. Ele tá na B? É, na B, tá dentro da B. Vai, entra, pode entrar. Olha ah, o cara no carrinho, cara. Peraí, que pode entrar, que não, pode não, entrar. Frost, é suicídio, é suicídio. Olha o cara pegando Ele tá miado, ele. Ah, oh, Puta ai. que pariu, meu ai, Deus, que Deus que do céu. Caralho, velho. Nossa, que bosta, mano. Não vai ter ninguém aqui, só. Então. Olha a câmera. Atrás de mim? Que isso? Tá de brincadeira. Nossa, tá de brincadeira que eu entrei na mira do cara. Que morte, panaca. Vamos lá, ô Sal, vamos lá onde eu tinha feito o buraco. Ó, tem cara na A aqui no cantinho. Se vocês, entrarem <risos> pe... Se vocês entrarem pela porta principal, ele tá à esquerda, bem no cantinho. Ó, ó, alguém que tá aqui, vem aqui na bomba B. Na bomba B só tem um, é um bandit. Bora, dá pra montar o desativador aqui. Olha, ele tá bem no cantinho da direita com o escudo. Então cuidado. Ali, ali, cuidado. Gustavo. É, ele tá lá lá atrás. Boa, boa, boa. Vai, vai, sai daí, sai daí, velho. Deitou o cara? Deitou, matou. Não, não, não matou não, caralho. Ah! Morreu nós vamos ganhar, a vida Caraca, mano! Tem tudo aqui, tem tudo aqui. Pô, alguém cuida do. no bagulho aí. Recurso muito Ai, hein Ô, pão de queijo, vira pra. Ai, ai. Puta, se boa, boa, boa, boa. O cara ia passar. O cara ia passar tudo. Se o cara matar todo mundo, o desativador já tá aí, né, velho? Tem outro cara aqui com pão de queijo, quer Olha então, lá, ó, puta, tá com pão de queijo ainda. Vai, calma aí. Ganhamos! Boa, galera! Boa! Caramba, ele atirou no escuro ali, velho! Acho que ele vai entrar por aí, Alisson. Tenho quase certeza. Eu acho que sim, porque o carrinho dele veio daí. Ali! Ali! Ah, velho! O Buck ali, velho! Aí, salvo! Hum. não nossa boa aí boa pão de queijo já vai nossa Aê. tiro no dente <risos> tiro no dente velho é podem sair para para comprar o banco vamos lá